Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos Cinemas, Pro pessoal que curte VHS, o pessoal do, da, da comunidade do VHS. Uh, vai saber o que eu tô falando quando eu falar em Mercado Livre e um anunciante que mora em Itararé, no interior de São Paulo. Pessoal, eu olhei no site uh, algumas fitas desse vendedor, que é o Rafael Jader Gonçalves, e ele tem muita coisa legal, muita raridade em VHS, e ele tava vendendo uma fita, inclusive que é uma foto minha que era essa fita aqui que eu também tenho das fitas gigante ó já vou mostrar para vocês essa daqui a foto que apareceu era minha mas enfim Rafael tá desculpado porque eu tô aqui com a compra que eu que eu, que eu recebi hoje inclusive e era uma fita que eu nem sabia que existia é, páginas de ódio inclusive se vocês conhecerem outros títulos que sejam nesse formato aqui que eu chamo de VHS gigante que são na verdade é três ser um boxes um boxe com três fitas só que elas são colocadas uma em cima da outra é isso que faz esse box ser bem diferente e eu não vejo muitos aqui no mercado isso aqui eu acho meio realmente complicado de se achar eu tenho três e vou mostrar para vocês uma delas é essa e a próxima que eu vou abrir então enfim. Eu comprei do Rafael, ele tem um acervo muito grande de muitas coisas. Me custou um rim, um pedaço do fígado, mas vale a pena, porque eu sei que esse material é muito difícil de encontrar. Eu sei que a capa tem uma pequena varia, que ele fez, uh, no caso, as fotos. E vamos ver se é isso mesmo. Uh, vem junto comigo que a gente vai agora abrir essa fita VHS gigante páginas de ódio inclusive pessoal uh, tinha um filme na saudosa vive vídeo aqui de Porto Alegre que fechou e eu fiquei sabendo que um comprador de São Paulo me parece uh, contratou um caminhão e levou todo o acervo comprou todo o acervo que restavam deles que eram muitos filmes e numa dessas digamos assim idas a minha vivi, da, da da Vivi Video, eu descobri que tinha uma fita VHS gigante desses atrás do balcão. Só que eu falei com um cara lá, com um vendedor, perguntando se ele venderia a fita. Ele disse, olha, só tem a capa. E eu perguntei se ele venderia a capa, só que ele estava com esperança de encontrar a fita lá. Enfim, a locadora acabou, como vocês sabem, tudo já foi vendido. E quem tiver comprado essa fita, que esteja assistindo esse vídeo e quiser me vender, vamos conversar. E realmente, pessoal, é a fita, é a fita gigante, ele me mandou direitinho. Ah, é só uma colinha aqui. Ah, olha só, pessoal, olha só. Essa fita aqui, ó, páginas de ódio. É um lançamento da Vídeo. Eu achava que só a transvídeo que, que tinha lançado desse tipo de fita gigante. Mas essa aqui é da Vídeo. Essa fita que eu falei da Vivi Vídeo, que tava nessa locadora. Eu tinha visto ela mais ou menos um metro de distância e o estojo estava deitado. Ao que tudo indica, é o um filme de faroeste. Eu não pude ver ao é certo. Quem souber desse tipo de filme, que, que tem o um título assim na cabeça, que se lembre, coloque aqui embaixo nos comentários. Mas tem que ser esses VHS que são uma fita embaixo da outra. Que existem outros que são na lateral. Eu estou interessado nesse tipo de formato. E pelo que eu estou vendo aqui, pessoal, é um desgaste aqui na capa no plástico no caso eu vou tirar essa colinha aqui ó e não é na capa ainda bem eu não tinha problema se fosse mas eu tô vendo que tem só um resquício aqui de cola de alguma coisa que deve ter caído e que vai que eu vou tirar mas enfim vamos ao que interessa olha só pessoal que raridade isso aqui do mundo colecionístico eu acredito que isso seja um filme não uma série na verdade para eles colocarem tantas fitas assim cada uma deve ter quase duas horas de duração não diz aqui o tempo mas é uma coisa 372 minutos o total uh, dessas três fitas aqui eu tô vendo aqui que, inclusive foi comprado do sebo do Messias que interessante isso olha só pessoal isso aqui pessoal é muito raro de se encontrar esse tipo de embalagem ainda inteira porque me parece que o mesmo vendedor, Rafael, tinha posto uma, uma imagem dessa, dessa mesma coleção numa capa refeita. Parece que as fitas estavam separadas, enfim, tinha uma montagem estranha. Depois que eu demonstrei interesse de 52 passou pelo preço que eu paguei. Mas enfim, né, pessoal, quando a gente quer alguma coisa muito, a gente tem que né, vender o um rim e um pedaço do fígado do esôfago, não me lembro o que, que eu vendi. <risos> para poder comprar. E agora tá aqui na minha coleção e vocês coloquem aqui embaixo, por favor, se vocês conhecem mais um título que venha nesse formato. Um amigo, um pessoal da comunidade lá na live do Morão, ele falou num tal de Arem. Eu pesquisei, mas o Harém veio uma do lado da outra. Eu tô interessado nessas fitas gigantes. Agora eu vou mostrar para vocês por dentro. Olha só que... Nossa, tá quase. Co... Olha só, pessoal, que maravilha as etiquetas originais Olha só isso aqui para mim assim vale muito não interessa o conteúdo como eu sempre falo tem coisas aqui da minha coleção uh, tanto em capas filmes ou posters que não me interessa muito o conteúdo dependendo da embalagem eu tô levando porque porque eu já tenho tudo que eu gosto da minha coleção praticamente já tem tudo quase tudo pelo menos em um formato eu já tenho. Eu sou muito fã de terror, eu tenho tudo de Fred, Jason, Chuck, Massacre da Serra Elétrica e Slasher. Claro que eu tô pegando novamente alguns em VHS que eu não tinha, mas pelo menos um formato eu já tenho. E quando eu consigo essas coisas diferentes aqui pra coleção, com certeza só vai somar. E nós colecionadores, principalmente do, v... do, do formato VHS... Se a gente não guardar, se a gente não manter isso daqui, olha, é um registro para eternidade, pessoal. Depois, quando acabar esse negócio de VHS, de vender, Deus queira que não tão cedo, porque a gente vai dar continuidade, as pessoas, o futuro da geração Netflix não vai ter acesso a esse tipo de coisa nostálgica da coleção. Olha só que maravilha. Eu tô muito apaixonado por essa fita aqui. Valeu, Rafael. Eu, com certeza eu vou buscar mais filmes que tem ali no anúncio. Ele tem os sequestrados, que é uma fita muito rara de se encontrar. E vou. Eu tô tirando aqui um pouquinho que eu tenho um toque assim com esses negócios de cola. Mas tá saindo tudo. Depois eu vou dar uma limpezinha geral. E olha só, pessoal, tá tudo direitinho. Ah, claro, falta mostrar as fitas, né? Eu fico aqui todo animado, olha só. A fita da Poli inclusive sem mofo, pessoal, olha só que maravilha, mesmo se tivesse mofo não tem problema, se vocês têm esse tipo de material que entra em contato comigo, mesmo que não queira me vender, porque eu sei que é muito difícil, coloque aqui embaixo nos comentários o título do filme, que aí um dia, né, quem sabe, como eu achei essa, vá, que um dia eu ache, olha só, Poli o selo eu não sabia que ele era todo brilhoso assim, nunca tinha visto o selo, Uh, com esse brilho aqui, muito legal, o selo laminado, olha só, toda bonitinha essa aqui, a parte 1, tem a parte 3 aqui e a parte 2, lógico. Olha só pessoal, que coisa! O pessoal que curte VHS, que está que me assistindo, deve achar interessante esse tipo de, de material, esse tipo de embalagem do mundo do VHS. E Deixa eu ver se intra vídeo, intra vídeo. O que que é isso? Coloca aqui embaixo é locador ou laboratório? Parece ser um laboratório com um selo aqui de legitimidade. Não sei o que que é isso. Mas enfim, pessoal, uh, tá aqui novamente. Em seguida eu vou mostrar os outros dois e botar lado a lado para vocês verem o que que é essa fita gigante. Porque assim só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho fita VHS. Na embalagem normal, olha só a diferença do tamanho de uma fita gigante, como eu chamo, que na verdade não é fita gigante, é a embalagem, o um estojo é gigante, gigante, e as fitas são postas uma em cima da outra. A lateral é praticamente a mesma, ó, em termos de espessura é a mesma praticamente, só que ela ganha nesse tamanho porque ela é, os filmes, as fitas vão um embaixo da outra. Muito legal, assim, não sei do que, que se trata isso aqui, se é uma minissérie. É uma minissérie, tá escrito aqui. Super minissérie, não é só uma minissérie, é uma super minissérie. Então eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Eu tenho essa aqui que chegou: páginas de ódio. Deixa eu só ver aqui porque não tá fechando aqui, mas não tem problema, a gente bota uma fita. Olha pessoal, ai, olha só! <risos> eu tô vendo aqui os detalhes, ó pessoal foi do sebo do messias olha só a etiqueta não sei se esse preço correspondeu a fita ou se foi é, cada fita esse preço 50 reais olha quem conseguiu por esse o rafael conseguiu por 50 olha realmente é da coleção tá escrito aqui será que isso aqui é alguma coisa do messias não sei coloque aqui embaixo nos comentários quem conhece, era o meu sonho visitar o Sebo do Messias, mas eu moro aqui em Porto Alegre. Enfim, tem a Twin Vídeo, tem o Vídeo Levou, tem a Zero Vídeo, tem a Vício, que eu quero visitar um dia, né? Ô, <risos> oh, dono da Cine Video. <risos> E me aconselho uns displays aí também. O próximo tá esse daqui, né? Essa outra aqui, que você já deve ter visto em outros vídeos. É, Grandes Esperanças também, é uma fita que eu chamo gigante da Transvídeo, vou só abrir rapidamente, peraí, deixa eu botar aqui para não haver quedas aqui, ó, eu sempre coloco nesse plástico, pessoal, por causa do mofo, coincidentemente ou não, mofou, <risos> então não adianta, essa aqui mofou de novo, as fitas que nunca mofaram, eu coloquei esse plástico, nunca, nunca mofou, mas essas já estavam mofadas antes, eu tirei, mas pelo visto voltou um pouco, não tem problema, a gente limpa, olha só, Grandes esperanças transvídeo e a outra que eu também tenho é esse aqui, Pecado uh, Original, Sims em, em inglês. Também são séries, acho que são séries inglesas, inclusive. Essa aqui, ó, como não estava mofada, não mofou e elas são guardadas juntas dentro de um armário porque eu não tenho espaço aqui na minha estante. Então, são essas três fitas gigantes que eu tenho na minha coleção quem puder me ajudar com novos títulos que eu sei que existe mais desse formato gigante entre em contato comigo que a gente vai conversar Olha só novamente para quem não viu as fitas gigantes e uma fitinha em tamanho real aqui na frente para vocês entenderem o espaço que essas maravilhas tomam na coleção então é isso pessoal que que vocês acharam dessa compra se vocês conhecem outros títulos por favor coloque aqui embaixo nos comentários e se você não é inscrito aqui no canal ainda como pode clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição ativa o sininho para saber quando outro vídeo tiver no ar dá aquela curtida cinematográfica ajuda muito o canal compartilha com os amigos e com outros vhs maníacos sigam ontem nos cinemas as redes sociais e se der tempinho, dá uma olhadinha no seu direito que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo, até lá.